Olha, acha que o público do é supera ao do Toto. <risos> yeah. Aí estamos dentro a tal dita qualidade, porque qualidade para alguns